Boa noite, galerinha. Vou botar a retrovisão no lugar. Beleza, e de cá. Tá bom também. E agora a gente vai sair dessa fila, né? Tá na fila errada. Sexta-feira, indo pra casa. Sexta-feira da Black Friday. não dizer que não compramos nada comprei uns itens que já estava na minha lista mas faltava motivação eu aproveitando esse fluxo aí né Frades ok para promoção eu aí eu fiz o pedido de um cavalete para a roda traseira, daqueles que você encaixa na, na balança e joga para baixo ele levanta a roda, aqueles que vem com duas rodinhas e tudo mais, fã. e agora a pouco acabei de fazer o pedido de uma luva Cano Longo da Riffel, uma luva New Racing Pro. Eu vi no site da Marquinhos Motos Ela dava com 40% de desconto Cético e experiente que eu sou Com essas compras de internet Aí eu fui pesquisar o preço da luva, né? Claro Porra, Ela tava lá de 151 e... E e um reais Eu vi, é, realmente Essa luva aqui não tem cara que por 150 não Tem cara que é mais cara Vamos pesquisar aqui Rodei, rodei, rodei, rodei, rodei que era uma luva aqui no site deles, eles estavam vendendo por 200 e... 261, lembrando, no site do Marquinhos Moto estava de 151 e tinha dela venindo também no site do Extra, na promoção, por 339, o que? Fenha! Vamos dividir em suaves parcelas com xilo para a gente não sentir porque porque de fato não tô precisando de luva não tô minha luva tá, tá boa tá um pouquinho rasgadinha assim no lado na ponta do mar né, né mas não tá fudida mas eu tava afim de trocar a luva, quer dizer, comprar outra luva, uma luva de cano longo. Porque quando chove e essa luva molha, aí eu tenho que pilotar sem luva, porque... Opa, radar. tá passando, algo. Acorda, viado. Aí que acontece, quando a, a, a minha luva molha, essa aqui fica encharcada, fica com um, um, um cheirinho ruim, tipo um chulé. E ela não seca, de um dia pro outro. Na mais que a hora que eu saio do trabalho, à noite, porra, ela não vai secar durante a madrugada, se ela estiver encharcada, e geralmente fica encharcada. Então é bom a gente ter duas luvas para compensar quando você tiver uma indisponível. Assim como a, a bota, eu tô com três botas. Por quê? Porque quando chove e aí molha a bota, tudo bem. Uma bota é a Timberland que é impermeável, mas diariamente eu uso uma, uma buta RE que não é permeável, ela é resistente à água. Resiste muita água, mas não é permeável. Então, assim, se a chuva for muito forte, ou por exemplo, o dia começou claro, dia aberto, sol. Massa. Volto minha bota buta RE aqui, fresquinha, pá, levinha. Vou trabalhar. Aí, na hora de voltar para casa, chove. Opa, porra, não deu tempo. Eu não posso andar com duas botas na mochila. Até porque nem ando mais com mochila. Aí pronto, uma bota tá molhada, tem que usar outra. É aí que entra a, a... a bota que eu comprei mais baratinha, a Sandro Moscone. Nem sei se é Moscone mesmo, Moscone, não, não lembro a pronúncia correta. Ou se permanecer chovendo, eu uso a, a, a Timberland que é impermeável. Então, essa parte de bota eu tô safo. Capa de chuva na mochila, fechou. Que mais? É. Ah, boa. Que mais? Uh, onde é que tava? Ou uh, assim, assim, a, a luva, a outra é de cano longo, então. Junto com isso aqui de cano curto. Aí dá tá sucesso. Não, abriu a gente comendo mosca. Então, um detalhe, vou pela BR, embora nunca mais. É... Luva pessoal, compre luva de couro. Não é corino, não é cara. É couro, couro, couro bovino, couro legítimo. Por quê? Elástico rasga Tipo aquela Parece luva de, de ciclista Não vai naquilo Aquilo ali rasga Aquilo ali rasga Não precisa nem cair Você Ajeitando ela Por exemplo assim ó, Fazer assim ó, Puxando ela pra baixo Pra ajustar na mão Ela rasga Não vale a pena A ah, de couro não De couro geralmente são bem costuradas Tem reforço não fica despreocupado porque são luvas resistentes sempre tem um detalhezinho melhor tudo bem o preço é mais alto é, mas porra você prefere comprar uma luva com valor um pouco mais alto ou tem que ficar comprando uma luva fina para ficar rasgando outra coisa é a, a, a resistência à água né? essas mais fininhas elas Qualquer aguinha ela chupa logo. E a de couro não, a de couro ela, ela resiste muito mais água. Daqui que você encharque uma, uma luva dessa, você vai tomar água uma porra. Então assim, pode.. Eu acho, né? Qual oh, foi aqui, rapaz? Treme líquido do caralho. Ou a imperfeição do asfalto, pensei que foi o pneu furado, igual porra assim. Caralho! O coração chega a dar uma agitada. Vamos lá, segue o enterro. É, pode dar aí, sem medo, 150 reais de uma luva. Acho que até 200 reais de uma luva, a depender também do como você anda, tamanho de moto. E assim, você não vai andar com uma luva cano longo uma sequentinha. Porra. Acho que ela não vai não é tão danosa assim, que você não vai cair tão rápido que vai comer. Geralmente, sei lá, não sei, é um ponto de vista. Posso ser errado eu quero... Vou resenhar mais, vou pra frente. Vou subir aqui, não. Se bem que eu curioso. Agora eu já fui. <risos> Esse cheirinho de... Embreagem. Embreagem queimada, borracha queimada. Tá. Então... Invista em equipamento de segurança. Compre uma jaqueta, coloque uma bota, compre uma luva. Calça geralmente tinha anda de calça jeans, então não é dizer que a calça jeans vai te salvar não, você não vai ralar a perna que rala. Tanto que na minha última queda eu caí, eu ralei a perna, a canela em vários pontos. A calça ficou zerada, a calça novinha. Eu achei que não tinha ralado porque eu olhava pra calça e eu via, porra, véio, a calça não, te, não teve nada. Não é possível que eu me ralei. Hã? Todo fugindo a calça lá de boa. Esse viaduto é novo? Ah, não, não, não, só tá pintado. Eu tenho lá a joelheira, mas porra, velho, Sinceramente não tem mais saco pra andar, andar com joelheira não, velho Protege, pro, protege Caralho, quanto buraco é esse, velho? Retrovisor afogado, né? Afogado, afogado não, folgados Então esses baquezinhos aqui se balançam todos Caralho, tá uma merda isso aqui, velho Consegui me decepcionar o BR É, até me perdi nã, nã, nã, nã, nã, nã, nã, nã, Retrovisor, antes disso luva, antes disso... Sim, calça, joelheira, ah, é isso, eu lembrei, lembrei Joelheira, não tem um saco, mas joelheira Porra, velho, é... porra Joelheira é um saco, velho Quem já andou de joelheira sabe é um saco Aliás, quem anda com joelheira, cotoveleira, sabe que é um saco. Se você não tiver com mochila, é um saco. E outra, joelheira não cabe na mochila. A minha, pelo menos, não, não, não cabia, porque era joelheira e, e caneleira. Ela era grande. Proteger é legal, mas porra, velho, é um saco. É um saco. Vá por mim, é um saco. É massa... é... protege, protege, mas é um saco. Então é isso aí, vamos usar os... EPI. É um saco? É um saco. Ah, vamos usar, né? Não tem onde correr não. Hoje eu só não uso a caneleira. Eu pensei em comprar aquelas calças com a proteção, mas... Eu vou cair no mesmo dilema. A jaqueta é menos de mal, você pode andar por aí com a jaqueta, você para, você tira a jaqueta, você dobra, você encosta em uma cadeira. Acho que tá aqui já chegando a primeira. Já, né? Pá. Eu você vou seguir aqui direto para ver que vai dar. Tenho só suposições. Aí. Porra, mas a calça, velho, vou guardar onde, velho? Porra, fazer volume. Bem conveniente ainda a calça. Que sabe quando a gente compra nossa, nossas 600. <risos> pois é, vamos chegar aí. Cavaleiro de Central. Já está vindo. Cavaleiro de central é mais pra me motivar a limpar a moto. Se tem uma coisa que me brocha na hora de lavar a moto, é porque quando eu lavo a moto, eu, porra, eu dou grava. Pego escova, eu escovo o pneu traseiro, o pneu dianteiro, todo. E velho, escovar. O pneu traseiro sem você ter um, um suporte pra levantar a roda, porra, é ruim pra porra, velho. Eu vi um, um vídeo do. do De Menor. Ele tem uma MT-07. Ele dando um grau na moto. Cara, rapaz, bicho, porra, meu herói, velho. Meu herói, véio. Cara, ele dá um grau tão foda na, na, na, na corrente na roda traseira. Eu falei, porra, bicho, eu vou.. tomo coragem e tento fazer isso aí, velho. Ele pega a querosene, bota de um recipiente, de luva. Aí com o um pincel ele passa a, a querosene na corrente para soltar a graxa antiga, depois pincela a coroa, aí abre o, a, o, o protetor do pinhão. Não, como a, a, a dele é MT-09, né? tem um cabinho do câmbio, ele solta o câmbio, tira a proteção do pinhão parafuso a tampa do peão Aí pronto, limpa o pinhão tá? Deixa o tepinho lá de molho Depois coloca tudo no lugar Fecha e aí passa a graxa Aquela Motul C4 Uma graxa em, em spray Eu até pensei em comprar Mas pô, cara pra caralho Tava de R$80,00, não tô preparado pra isso ainda não Mas tô tomando coragem Preciso ver quanto, quanto ela dura Na verdade é por isso que eu não comprei ainda, né? Porque eu estou acostumado a usar o lubrificante de corrente convencional. Ele não dura muito, muitas aplicações. Então assim, se o motor durar pelo menos uns três meses, eu acho um justo investimento. É, aqui, para quem não conhece, a gente está. A gente vai sair em São Bartolomeu, de frente ao parque. Elas vão no caminho macabro. Mentira, não é macabro, só é um pouco movimentado. Tô sentindo areia na pista, vamos reduzir bem antes para chegar devagar na areia. Polícia porra aqui, aqui tem muita areia por causa da chuva. Devagar, porque aqui é rua. pivetes que joga, joga bola. A ah, coisa que a gente vai ver também é as obras na ladeira do Luso, aqui na suburbana, essa requalificação que a prefeitura está fazendo. Então vocês vão ver como ficou, aqui já está a entrada do parque. ou é pela sinaleira ou é por causa do ponto, porque os engarrafamentos aqui acabaram. Pronto, aqui ó, o retorno que era lá no, no Lago do Luz veio pra cá, e... Abriram um outro também lá em Itacaranha. Ficou o asfalto tá raspado. Eles vão da outra camada. Ah, então segura né? Ui! Tomou! Né? O problema todo é ir lá no Luso Tirou aquele retorno ali Suave agora Essa maquinazinha é parece faltar Isso aqui antigamente vivia enrafado Porque aqui no Largo do Luso o que é que tinha? Você tinha um retorno quer dizer uma rotatória Que era onde os carros faziam o retorno Você tinha o um cruzamento que era o pessoal que descia do daqui de plataforma de dentro O pessoal que descia da ladeira do cemitério Os carros que subiam os carros que desciam Pronto, você junta isso aí um cruzamento com a rotatória você assim já tem merda Deve ser sinaleira, subindo e descendo Pra acabar de fuder tudo E ainda tinha saída do bom preço de a, a saída do estacionamento E você ainda tem ponto de ônibus Ou seja, você tinha muita coisa aqui ó, Aqui vai ser ciclovia, vai <risos> só Retrucando Então assim, a gente tinha muita coisa aqui E nos últimos anos Isso aqui explodiu, velho Muito carro, muito carro, muito carro, e deu merda Escada fechou Melhorou Pô, Itacaranha, ver o retorno de lá. Bora. Aqui, ó. que também vai ter a ciclovia. A ciclovia e também o pessoal caminhar. Pô, eu vi gente reclamando porque não teve uma conversa com a população. Colocou a ciclovia no meio da pista. Isso gera risco, mas cara, lá na, na Pituba. O que separa? A pista da faixa do, do, do ciclista é olho de gato, é só aquelas porrinhas no chão. Aqui ainda tem meio fiozinho aí, ó. Oxi. Tá reclamando, sacana? Ó, cá. Quem se amou foi a borracheira ali na frente, ó. Recebeu um, um, um retoque. Tá aberto pra gente, maravilha. Corre. Cuidado se tá agora ali, né? Bom, galerinha, então é isso aí. Hoje, depois de começar pra caralho, tá um vídeo longo, mas nós temos esse histórico. Um abraço pra vocês e. Retrovisor desgraçado. Eu vou te apertar a Até a próxima, valeu? Até mais. Tchau, tchau.